O live action de Pequena Sereia finalmente foi anunciado e com ele a protagonista, que é uma menina negra. E com isso veio o problema de novamente. E a gente já tá cansado de falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso, principalmente porque a gente é branco e a gente tem que falar com vocês que são brancos e outras pessoas que estão de outras etnias. <risos> então a gente vai conversar um pouquinho mais uma vez desse problema de escalação de elenco e muitos, muitos problemas com isso. Sou o Miki. Sou a Júlia e você é também TV em cores. E a gente já começa pedindo aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar o vídeo com as pessoas, apesar de esquecer, eu esqueci eu esqueci do sininho, que é absurdo! O que, é que você tem que fazer com o sininho? Você tem que apertar o sininho, porque o sininho é muito importante! As notificações de novos vídeos vêm com ele, gente. A gente começar o vídeo agora. Vamos lá. Vamos lá! Se você não sabe o que tá rolando, a nova Ariela vai ser uma menina negra, que vai ser a Haley Bailey. Não confundam com a Haley Berry. Ela e... tem 19 anos, a Haley Berry é muito mais velha. E, e assim, é uma menininha que deve estar assim, nas alturas, por estar podendo ser a Ariel nos cinemas, né, com live action. Com a Disney aí fazendo várias ondas disso daí, que tá dando certo, os filmes Sim. são bons. Raylan tá aí em breve, né? E, e Mulan também. Mulan também. A gente vai falar isso uma hora, não se preocupem. Mas a questão é toda essa. Mais uma vez, a gente tem um problema de um, um ser que não existe. Um ser mitológico, um ser, assim, mágico falarem que a cor, a etnia da pessoa está errada. Gente, que pelo amor de Deus, a gente está em 2019. É a etnia das sereias. É 2019, não está dando mais. Não está dando mais. E não é a primeira vez que a gente tem esse problema. Não, a gente teve esse problema com um jovem titãs. Jovens castelar. Que é um alienígena verde. E aí a personagem é verde e a atriz obviamente não é verde, mas é uma mulher negra. E teve uma revolta absurda. Mas a gente sabe muito bem que se fosse uma mulher branca não teria esse problema. Não teria nenhum problema. Se fosse aquela coisa bem fetichizada de, daquela menina branca, magrinha babá com aquela, aquele cabelo laranja, ia assim, incrível. Só que como não foi o caso, como não atendeu essa expectativa hétero, cis, a gente teve vários problemas, né? E assim a atriz é incrível, a Estelar é maravilhosa, o cabelo dela é perfeito. Então, assim, toda a crítica que veio foi desnecessária. Por quê? Porque as pessoas já estavam reclamando de uma parada que ainda nem saiu. E ainda falando de representatividade por atrizes ou atores que são negros, a gente tem um grande exemplo que é a Iris West, de The Flash. Que nos quadrinhos ela é uma pessoa branca, é uma mulher branca. E na série ela só faz um papel incrível como uma líder incrível do grupo do The Flash. E assim, a gente tem uma diferença, a gente tem questões raciais dentro da nova personagem da série, que são muito válidas. Sim, e são muito bem feitas. E enriquecem o personagem. Com essa adição de alguma coisa na personalidade, né, novas camadas para aquele personagem, e só enriquece a série, né. O personagem negro ser colocado numa pessoa branca é racismo. O personagem branco ser colocado numa pessoa negra é uma maneira de você introduzir no mundo outras etnias que não sejam a branca. Basicamente é um... dá visibilidade. Dá né? visibilidade. Que é uma coisa que não existe, nunca teve pra esse tipo de grupo. E você consegue criar uma narrativa muito mais interessante com camadas muito mais profundas, como a gente já falou. Porque quão interessante vai ser uma Ariel negra? Como ela vai ser uma personagem sem voz, porque em algum momento ela vai perder a voz, a gente tem que lembrar isso que acontece. Então... Vai ser complicado. Né? Vai ser complicado. Então é uma questão muito interessante das mulheres negras sem voz. E aí sempre tem aquela pessoa que chega e fala ''Ah, e se o personagem é negro e bota uma pessoa branca, vai ser racismo reverso?'' Não. Não, não são paralelos e racismo, racismo reverso, reverso não, não existe. A gente sempre tem que deixar isso muito claro. Não existe. E isso já aconteceu. Muitas é vezes. Já, já, já. Muitas a gente vezes. tá em 2019 e isso continua acontecendo. É um na termo verdade. que, assim, só deveria deixar de existir. A gente, infelizmente, continua com ele assombrando a gente sem parar. Tem toda uma camada por baixo que pode ser debatida ou não, mas, assim, é a Disney. A gente nunca sabe o que esperar mas eu nunca duvido do que eles estão mudando. Não, é porque a gente meio que trata... A gente ama muito isso de novas perspectivas, mas são perspectivas que sempre existiram, elas só estão simplesmente sendo vistas agora. Então, é muito interessante por que quando a gente fala em paralelo, por exemplo, na Marvel, saindo um pouquinho do tópico, mas por que que Pantera Negra trouxe enriquecimento, trouxe uma nova, uma nova dinâmica para Marvel? Porque ela trouxe um ponto de vista que nunca tinha sido apresentado em um de heróis, né? Sim. Então é, é muito difícil a gente ter isso, então quando a gente tem, a gente tem que celebrar. Pelo amor de Deus, parem de ser contra. É, se você não gosta, fica calado na sua casa. Tá, a internet é a terra de ninguém, a gente sabe disso. Mas a questão é, pessoas vão ler o que você disse. E a questão mais importante disso é, como isso vai afetar a vida das pessoas. E honestamente, o Maria Negra vai ser muito bom pra todas as meninas que vão se ver nela. E você já se viu demais. A gente decidiu falar sobre a Ariel especificamente porque a gente sabe que como pessoas brancas a gente tem um privilégio branco muito grande, então a gente tem que falar sobre assuntos incômodos. Principalmente pra gente. Então a gente quis fazer esse vídeo com um pouquinho mais de incisão e talvez até um pouquinho mais de raiva porque a gente também tá cansado. Se a gente tá cansado, imagina nossos amigos. Imagina todas as outras pessoas negras do planeta. É, não tem nada pra adicionar aqui, gente. A gente só tá cansado. É, a gente tá tentando fazer nossa parte tentar deixar as coisas um pouquinho melhor tanto para gente quanto para as pessoas ao redor da gente, porque respeito é uma coisa fundamental. Então, se vocês acham que a gente fez um bom trabalho, dá um like, comenta aqui também. Dá o um feedback. Dá o um feedback. Se não gostou, tudo bem, pode falar com a gente. Se vocês acham que a gente foi muito grosso, que a gente foi muito incisivo, que a gente foi muito bonzinho, estamos pode aí. falar, estamos aqui para ouvir. Se vê então, no próximo vídeo, então, gente. Tchau, tchau. tchau.